essas plataformas não foram desenvolvidas para promover debate. Twitter não, Twitter é uma coisa louca, cada um gritando ali, cada né, se ouve o que você quiser. Twitter foi foi é, o design dele é feito para essa coisa broadcast, né? O Facebook era uma plataforma inicialmente interessada a relações românticas, né, tipo Tinder. Hoje é uma plataforma de é, comercial. E essa coisa de comercial não é uma coisa de mão dupla, não, é só a empresa vendendo para você, você não vai vender para a empresa. Então, assim, não existe democracia que se preze, debate que se preze, em plataformas que dominam a nossa sociedade, que não prezam pelo debate. Essas tecnologias não foram desenvolvidas para o debate. Então, a gente. A gente se engana muitas vezes, falando assim, ah, mas a pessoa ali não quis debater comigo no Facebook. Eu falo, meu querido, não é para se debater ali, infelizmente. Então, então como é que tem que ser? Eu acho que a gente tem que voltar ainda para aquelas... Para os, aqui nos Estados Unidos eles são fortes nisso ainda, nos town halls, né? que são as... Eu não sei o nome em português, mas você convoca a cidade para debater um assunto de, de interesse coletivo. Eu acho que é nisso que a gente precisa voltar, a gente precisa desses debates coletivos. Mesmo que as pessoas tenham visões é, diferentes, e é, lógico, visões diferentes é o que a gente mais aprecia, né? É, é nisso que a gente tem que voltar, a gente perdeu muito essa coisa. Uh, novamente, voltando ao assunto né, inicial, essa é a questão da individualização das, das pessoas. Uh, as, as pessoas estão apropriando a tecnologia para se individualizar mais. Que, que é triste, né?